O que, que é melhor? Fazer revisões ou fazer questões? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, mas não somente isso. Você vai aprender as três fases do aprendizado, os dois tipos de conhecimento e a diferença entre estudo passivo e estudo ativo. O que, que isso tem a ver com a pergunta do vídeo? Você vai ter que ficar até o final para entender como é que isso tudo se liga. fala estudante tudo bom aqui é o Adriano professor da autodidatas Academy o um lugar que você vem para aprender estratégias e métodos para estudar com eficiência e logo de início quando eu tento responder para você essa pergunta hoje o que que é mais importante é fazer questões ou fazer revisões eu posso tomar essa decisão e a pergunta logo de início é que cara você precisa entender a complexidade dessa pergunta não é só eu dizer para você faça só questões ou faça só resumos. quando eu me coloco aqui na posição de professor o que eu quero mostrar para você é que existe como eu falei no vídeo de ontem uma teoria e uma prática teoria científica eu tô falando não teoria como no senso comum de como que se aprende de verdade então o que você precisa entender é o que que você está chamando de questões e o que que você está chamando de revisão qual é a função dessas duas coisas no seu estudo e se as funções dessas duas coisas são as mesmas é claro você vai conseguir tomar essa decisão e escolher entre uma coisa e outra maravilha mas qual que é o problema o problema disso é que a resposta é não Questões não serve para a mesma coisa que as revisões. Se você acha isso, isso só ilustra para você mesmo quantos passos você ainda precisa dar para trás antes de você conseguir seguir em frente numa boa direção. Entende? Quando você não sabe a função de fazer listas de questões, de simulações e a ideia que você tem de prova é só uma maneira de avaliar se você é competente ou não em um determinado curso em uma determinada matéria, isso só Ilustra como eu disse que você ainda não está ligado à na ideia do que que é o terceiro conceito principal do vídeo de hoje. Isso também é válido para a ideia de revisão revisar um conteúdo a função dessa revisão a função cognitiva existe aí estudante uma função de verdade um, um motivo pelo qual fazer se por você se para você se pro seu objetivo é necessário que você saiba ou obtenha uma quantidade de informação muito grande essas duas coisas cara precisam andar de mãos dadas e olha só não é somente essas duas coisas que precisam estar de mão dadas. Existem sete critérios que constroem um estudante eficiente. Então o autodidatismo está presente e ele nem compõe todas as fases do aprendizado. Então a ciência da aprendizagem hoje estuda essas, quatro, essas sete vertentes. E essas sete vertentes são, não vou falar sobre todas elas hoje, mas com alguma sorte no final desse vídeo você vai entender que é, as revisões são importantes e as questões são importantes. Você não vai fazer revisão no lugar de questão e nem questão no lugar de revisão. As duas são importantes. É a mesma coisa de eu falar, eu vou assistir a aula ou eu vou fazer questões. Os dois são importantes. Você precisa fazer aula, você precisa fazer questão, você precisa revisar. Então, o que você precisa saber aqui para nunca mais ter que assistir outro vídeo com essa temática e finalmente conseguir ter o um repertório na sua cabeça de como que eu tomo a decisão se eu vou ou não fazer uma lista de exercício ou vou assistir uma aula ou vou fazer revisão e é isso que a partir de agora eu vou tentar explicar para você mas antes disso eu quero falar com 10 pessoas que estão assistindo esse vídeo eu tô com uma super promoção que é a seguinte as 10 primeiras pessoas que clicarem nesse link aí na descrição vão participar da turma desse mês do método aprender de primeiro o que que tem de tão especial nessa turma tem além do método além das aulas eu tô colocando três aulas toda semana já foram duas, só essa. Então, até o final da semana vai vou lançar outra. Então, tem mais de 30 aulas lá dentro. Além da do método Aprender de Primeira, você também vai ganhar como um brinde, essas 10 primeiras pessoas, um mês inteiro de mentoria comigo. São quatro sessões semanais comigo. Então, se você tem um como propósito se dar melhor na faculdade, se dar melhor no seu curso, aprender para um curso um vestibular e etc, essa daí é a sua oportunidade. Você pode ter uma, uma mentoria por um mês onde a gente vai avaliar o que que você tá fazendo Quais são as melhores estratégias para você implementar e o melhor de tudo você vai ter uma semana para implementar o que a gente em uma aula que varia de 30 a uma hora e aí depois dessa uma semana a gente já vai ter vários dados interessantes para tomar uma decisão de vou usar essa técnica agora vou usar aquela outra técnica Entende? Então, isso é bastante importante e vai ajudar muitas pessoas, muitos estudantes. E se você está nessa posição hoje, é a sua chance de ganhar mentoria mais um método definitivo de estudos que é o map o método aprender de primeiro então vamos lá primeira o primeiro conceito que você precisa entender e eu diria que como eles são enumerados você anote esses conceitos aí pois eles são muito importantes para os seus estudos agora mas também são importantes para os seus estudos no futuro então é legal você ter ele em algum lugar claro porque são conceitos que vão se repetir em várias e várias é, situações mesmo quando você assistir outros vídeos, você pode trazer à mente esse conceito e falar, onde essa técnica se aplica, onde esse conceito se aplica dentro das fases do aprendizado. E fase do aprendizado é o primeiro conceito. Olha só, são três fases principais do aprendizado, Eu vou te dar um overview dessas Fases e com isso você vai ter esse primeiro degrau do nosso repertório aqui do estudante eficiente. A primeira delas é o estudante eficiente faz a aquisição da informação. Ele vai para a aula, ele lê o livro, ele vê a apostila, ou seja, consumo de dados é a fase 1 do aprendizado eficiente fase 2 do aprendizado é o estudante eficiente ele faz a consolidação dessa informação ou seja ele liga essa informação na memória de longa duração Ele sabe quais técnicas ele precisa utilizar ele sabe quais estratégias ele precisa implementar ao longo do tempo para que essas memórias tenham a manutenção que elas precisam para que elas não desapareçam da memória olha muito estudante faz isso e, e é um baita problema porque você se esforça tanto para estudar e aí o que acontece em um mês em dois meses você se esquece da informação então manutenção da memória é eu gosto de chamar assim ó manutenção da memória é o único caminho porque porque não adianta nada você se esforçar se não fazer a manutenção da memória essa informação vem que desaparece da sua memória e aí você fica frustrado porque você se esforçou muito e mesmo assim não adiantou porque a informação desaparece O estudante eficiente, como terceira fase do aprendizado, o estudante eficiente ele faz a evocação da memória, porque ele entende que não basta ele consolidar, não basta ele colocar para dentro, não basta ele consumir. Ele precisa também fazer o caminho inverso. Ele precisa ser capaz de articular as ideias, as fórmulas, os dados, o conteúdo que ele fez a aquisição numa, num formato pedido, numa prova, numa fala, numa discussão, em um texto. Então ele precisa conseguir também fazer a evocação, caminho 1 um, para dentro e o caminho 2 é, para fora essas informações isso ajuda bastante o estudante na hora de aprender então esse é o primeiro conceito você entendeu que as fases do aprendizado são bastante importantes e isso tem muito a ver com as ideias lá da ciência do aprendizado e da ciência da instrução Olha só estudante você precisa aprender um segundo conceito também eu sei há muitos conceitos que eu preciso aprender eu tenho muita coisa para estudar não tenho tempo para nada e ainda assim tem que aprender como estudar Ah, isso daí parece é muito estranho eu acho que eu vou só ir lá consumir o conteúdo então aí eu peço para você para se lembrar do porquê que você está buscando essas informações. Muitos estudantes buscam a informação aqui no YouTube. Por quê? Porque ha, eles estão lá se esforçando as semanas e não vêem progresso e por causa disso eles pesquisam dicas de estudos porque porque não estão acelerando não estão avançando então cara você precisa morder um pouco o ego e entender essa ideia de que ó existe uma ciência do aprendizado e você precisa aprender a utilizar ela nos seus estudos aplica a ciência do aprendizado nos seus estudos e você vai ver literalmente vai ver vai enxergar que o seu progresso está ali ele fica evidente quando você implementa estratégias de estudos eficientes Ok então segue comigo aqui que vai fazer todo sentido para você então eu te passei o primeiro conceito você tem ele anotado o segundo conceito são os tipos de informação existem dois tipos principais que é a informação declarativa e a informação procedural o que que é essas duas coisas e como que você aplica isso no seu aprendizado Olha só quando você Tá consumindo muita teoria, tá consumindo muita informação, tá consumindo é, de forma passiva aquela informação, isso é o conhecimento declarativo, aquela informação de o que é, ah, qual que é o conceito, é, qual que é a informação, qual que é o dado, qual que é a data, tá entendendo? Então essas informações que você aprende tanto e que é muito gostoso de consumir, você tá lá do lado da informação declarativa e as informações por exemplo o uso da fórmula de Bhaskara, o uso do algoritmo da da soma da multiplicação da divisão do potência o entendimento dos produtos notáveis e como fazer a fatoração e blá blá blá tudo isso são conhecimentos procedurais ou seja é um conhecimento de processo. Você utiliza a informação aprendida e aplica ela em alguma situação. Então, o que é prático, o que é de aplicar, você tem lá procedural. E o que é informação, o que é dado, o que, que é, o que responde coisas como o que, entendeu? É declarativo. E o que respondem coisas como como são procedurais, entendeu? Essa é a distinção entre as duas. Por que, que isso é importante? Porque muito estudante. Ele confunde, ele nem confunde, ele nem sabe disso. Então, olha só, se você tá numa jornada de concurso, de vestibular, tá aí uma coisa que você vai sair na frente da maioria das pessoas. Olha só, o estudante normal, ele fica preso na ideia declarativa. Por quê? Porque essas informações declarativas, elas são mais fáceis e mais gostosas de consumir. Principalmente se o professor tiver uma boa didática, você consome um monte de informação e fica achando que você já sabe e passa para o próximo tópico. O que não acontece quando você começa a perceber que existe também a coisa procedural, que é basicamente a maneira como o professor vai te cobrar. Sabe uma prova? Uma prova não te pede assim, ó, toma uma frase, complete ela com um conceito ou qual que é o conceito dessa palavra, desse desse termo? Qual que é a data disso? Qual que é a data daquilo? Não, ele te pede, ó, Joãozinho fez isso e isso aquilo no valor tal e tal e tal. Qual é o resultado? Aí você tem que tirar a informação do texto, entender qual é o tipo de algoritmo matemático que você precisa utilizar e aí você precisa aplicar esse algoritmo lá nos dados que você coletou. Ou seja, ele te pede algo mais procedural. Mas é claro, para ser procedural ele precisa levar em consideração que você tem um contexto mental ou seja você já entendeu essa informação no momento anterior ou seja não é para focar em nenhuma das duas é para você entender que as duas existem e se as duas existem você precisa utilizar as duas coisas não foquem só no declarativo não foca só no procedural não foca só em teoria não foca só em exercício Foca nos dois, beleza? E a última coisa que você precisa entender é que o último conceito é que o seu estudo, ele precisa ser mais ativo do que passivo. Como assim? O estudo ativo, ele é todo ele, ou seja, lembra das três fases? A aquisição, consolidação e evocação? Então, essas fases precisam ser feitas de maneira ativa e não de maneira passiva. Existe um conceito chamado dificuldades desejáveis do do Bjork e o, outras pessoas que pesquisam sobre esse assunto basicamente esse conceito ele está dizendo o seguinte ó se você quer aprender de verdade você precisa aceitar uma, um grau de dificuldade na resolução do no aprendizado na leitura entendeu então não é só consumir de forma passiva é você consumir de forma ativa é você nossa é que que tem esse conteúdo aqui e pensar sobre ele e tentar ligar esse conteúdo com algo que você viu anteriormente tá entendendo é um pouco mais complexo do que seus professores te fizeram pensar do que as pessoas costumam falar sobre o momento de aprender então você precisa estudante você precisa entender esses três conceitos então respondendo a pergunta do vídeo que que é melhor questões ou revisões agora você já sabe responder por você mesmo essa pergunta e eu quero te fazer um convite Olha só 10 pessoas apenas vão participar desse método aprender de primeira e ganhar o bônus que é essa mentoria comigo mas para fazer parte você vai precisar clicar no botão ali embaixo e se inscrever beleza ali também embaixo eu vou colocar um e-book que eu tenho lá com 11 estratégias avançadas de estudos ele é gratuito e se você também quiser aprofundar essas ideias e aprender a estratégia estratégias para cada fase do aprendizado você também pode ir lá e conhecer também maravilha então por esse vídeo é isso muito obrigado por ter assistido até o final comente aqui quais são desses três conceitos que você já utilizava ou que você vai começar a utilizar na sua vida de estudos te desejo bons aprendizados e aquisição de é, novos conhecimentos. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.